E tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje em mais um vídeo dessa minha volta do retorno uh, pra falar sobre minha faculdade. A minha felicidade explica apenas porque eu estou terminando ela. E, gente, entrar é na faculdade pode ser mal legal. Todo mundo quer sair do no médio, sair da faculdade. Só que sair da faculdade é um inferno, porque tu não consegue mais sair dela depois. Eu, fiz um, eu escolhi um curso que tem 4 anos de duração, e eu estou indo para, eu estou fazendo o quinto ano já, então eu não aguento mais na faculdade, aí. Eu comentei no vídeo de bate-papo antigo, eu vou botar o link aqui, que eu estou eu tô saindo da faculdade e que eu vejo muita gente que tem muita dúvida sobre o meu curso, sobre como é, o que a gente faz depois sair da faculdade, o que a gente faz na faculdade, todo mundo lá a gente só fica lá desenhando, que não é bem assim e eu já fiz uma série de posts lá no blog sobre faculdade, como escolher o curso por que escolher, se fazer pré-vestibular, se fazer técnico então vou deixar os links aqui embaixo, é só ir lá, tem todas as minhas opiniões sobre essas coisas e eu vim compartilhar com vocês sobre o meu curso e meu curso é design gráfico eu estou no sétimo semestre, perto do fim, graças a Deus e, calma, vamos do começo. Eu escolhi o meu curso no segundo ano da escola, então eu já sabia que eu queria ir na área de comunicação, que eu queria trabalhar com publicidade ou com propaganda, marketing, enfim. E eu acabei ficando entre design e publicidade. Na época eu escolhi design porque eu achei que publicitário falava demais, tinha que ter contato demais com pessoas e designer era só ficar por trás da, da produção e ninguém ia querer falar contigo nunca. Até certo ponto eu estava certa, designer realmente não tem muito contato com o público, a não ser que escolha seguir a carreira de atendimento, coisa que não me agrada e que normalmente quem faz atendimento são publicitários e não designers, então eu acabei ficando realmente muito mais por trás das câmeras do que pela frente no meu trabalho. No fim do meu terceiro ano, eu fiz o um cursinho pré-vestibular. Eu tenho até alguns vídeos dessa época aqui no canal ainda, eles ainda existem, mas são vídeos vergonhosos e melhor não assistir. E foi uma pressão muito grande porque todo mundo quer que tu faça vestibular para faculdade federal. E eu não queria fazer faculdade federal. Porque, eu sei, porque pelo menos aqui, no Rio Grande do Sul, a faculdade federal, tu não tem um horário fixo. Tu tem aula de manhã no centro, de tarde lá na... que pariu, entendeu? Tu tem lá no Vale, que a gente fala que é o lugar onde a tem a, outro, a outra sede da faculdade. Então eu não ia poder trabalhar, eu ia ter que viver para estudar e isso nunca foi uma possibilidade para mim. Eu não via a hora de sair do ensino médio para poder trabalhar, para poder ter meu dinheiro, para poder fazer as minhas coisas. E eu ia ter que passar mais 4 anos da minha vida dependendo dos meus pais. O que não me agradava. Embora fosse o que meus pais queriam. E eu fiz o vestibular Eu fiz o intensivo. Durou 3 meses. E pra supostamente passar na URGS. Que é a faculdade federal daqui de onde eu moro. Só que o vestibular da URGS é um inferno de fazer. Sério, se tu vai fazer vestibular da URGS e tu quer mesmo entrar na URGS. Cara, boa sorte. Vai com fé. Porque eu... Chegou no segundo dia, eu tava estressada, eu tava cansada, porque o vestibular é de manhã e normalmente é do outro lado da cidade, do lugar onde tu mora, então é muito longe, tu leva muito tempo pra te deslocar, tu passa muito tempo lá, a prova é muito complicada, é uma prova muito extensa e tu tem que fazer todas as questões, porque tu tem uma média pra alcançar, uma nota de corte, e eu nunca entendi nada sobre isso, sobre nota de corte, média, uh, vagas por curso, eu só fui lá e fiz a prova, entendeu? Quando eu saí do último dia de prova da Federal, no portão, tinha um representante da faculdade onde eu estudo, recolhendo os nomes da galera para dar uma promoção depois para entrar para a faculdade, e eu acabei entrando para a faculdade em março de 2013, foi, março de 2013, que foi a última prova vestibular para o meu curso na faculdade daquele semestre, então entre 2013 e 1, e no início tudo são rosas. Tu não sabe o que são cadeiras, tu não sabe o que é uma cadeira letiva, tu não sabe o que é crédito complementar, tu não sabe o que, é, que cadeiras tem que fazer juntas, a ordem das cadeiras. Isso ninguém te explica, tu simplesmente chega lá, eles te dão uma grade pronta e diz assim, tá aqui tuas aulas, teus horários, é só vir na semana que vem. E eu fui, eu fiz isso. E acabou que eu embolei quase todo o meu semestre. Então, leiam a grade de vocês antes de entrar para a faculdade e observem as cadeiras que vocês têm que fazer primeiro para não trancar as outras. E vocês podem perceber que eu não estou citando o nome da minha faculdade, porque eu apenas não indico para ninguém e eu tô, não vejo a hora de sair dela. Então, eu não falo muito o nome dela, obviamente, por isso, porque tem outras melhores, tá? É uma faculdade particular, eu pago, mas não é legal e eu só não troco de curso agora porque eu já tô terminando, já tô me formando, não tem mais como, e eu tenho FIES, então eu não posso, mas se tivesse como, eu certamente trocaria de faculdade, talvez não de curso, mas de faculdade certamente eu trocaria. Tirando a instituição, o meu curso é muito legal, eu faço design gráfico, o design em si é dividido em quatro tipos, é o produto, o gráfico, moda e games. Games é muito novo, então eles nem consideram parte do design ainda. Games é tipo a faculdade de games, não faz parte do design. Mas, em teoria, ele faz parte sim, então são quatro designs que tem por aí. Às vezes, design gráfico pode ser chamado de comunicação visual ou de design visual também. Mas é a mesma coisa, só muda o nome. Nos primeiros dois semestres, a gente tem todos, todos os designs juntos. Então, a gente tem cadeiras um pouquinho de moda, um pouquinho de gráfico, um pouquinho de produto e com colegas de todos os cursos juntos também. E aí, no terceiro semestre, rola a divisão, quem escolheu o produto vai ter suas cadeiras específicas, quem escolheu o gráfico vai ter as suas, e quem for moda vai ter as suas. Games é o único que, pelo menos na minha faculdade, não tem aula com a gente praticamente em cadeira nenhuma, a não ser nas cadeiras eletivas. Uma coisa que ninguém conta sobre a faculdade de design gráfico é que as cadeiras são muito práticas, ou seja, você tem que fazer os trabalhos realmente sem imprimir, produzir, recortar, montar eles, isso acaba gerando um custo extra do que tu tá acostumado. Então, se tu tá acostumado, que tu vai, vai chegar lá e vai ter uma prova, esquece, design raramente tem prova. Eu tô dando prova agora no penúltimo semestre e eu não tive nenhum antes, então é complicado a gente ter que dar uma corridinha para se acostumar. Principalmente que a gente não conhece material, a gente não conhece onde vende aqueles materiais que a gente precisa. A nossa formatura acontece todos os cursos juntos, ou seja, eu me formo com o pessoal do produto e da moda. Então, mas é uma formatura bem grande. E eu quero mostrar todo o processo pra vocês, então conforme eu for descobrindo as coisas da formatura, eu vou compartilhando aqui, enquanto a gente só tem comissão. Então, não adianta, eu não tenho o que falar ainda sobre isso. Eu espero que seja legal e que dê algum resultado bacana. E eu vou ir contando para vocês, mostrando tudo como sempre. Aí me perguntam... Vi, o que, que o designer faz? Quem é o designer? A função do bacharel em design é criar e desenvolver projetos gráficos ou de comunicação visual, ou de concepção de projetos ou peças dos mais variados tipos, a serem produzidos em grande escala. Na área gráfica, cria logotipos, define a formação das páginas de uma publicação, como jornais revistas, definindo o tipo e tamanho das letras e posição das imagens. Pode trabalhar em meio digital, desenvolvendo interfaces para sites, games e dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets. Neste caso, atua em editoras, agências de publicidade, birôs de computação gráfica e produtoras de mídia digital. E só para deixar claro, design é a profissão, designer é o profissional. Por favor, não confundam, não mate um designer do coração, tá bom? Obrigada. E é só eu falar que eu vou gravar vídeo que começa a chover. Então, vocês vão ter que lidar com o barulho da chuva porque eu não tenho como ir lá e trapará ela, entendeu? Então, o que eu acho do meu curso e o como eu acho que vocês devem lidar com ele. O uh, meu curso é um curso muito amplo, então praticamente qualquer pessoa pode fazer não precisa ter conhecimento prévio de nada, porque tu aprende todo o básico na faculdade, mas é um curso que é muito, muito, muito principiante. Ou seja, é um curso realmente preparatório para dali tu ter uma especialização realmente mais aprofundada. Tu tem muitos assuntos por cima, muitos assuntos, tipo, só pincelado, assim, que só passa, só tipo, ai ah, sabe que existe, tu não aprende a fundo, e isso é uma coisa que eu, sinto, eu senti muita falta durante a minha graduação, de ter cadeiras mais aprofundadas sobre algum tema. Eu escolhi aprofundar, me aprofundar em marketing, então eu, eu escolhi fazer uma cadeira extra de marketing digital, eu faço com o pessoal de publicidade e relações públicas, e eu tô amando, é realmente a área que eu quero para mim, que eu quero seguir, eu quero fazer, trabalhar na parte de marketing, ser consultora de marketing ou realmente ser a marqueteira de alguma empresa. Mas é uma coisa que a gente tem muito pouco na faculdade, e que a gente está tendo cada vez menos. Eu peguei uma troca de currículo, então eu entrei com o currículo de 2013, e eu troquei no meio do curso o currículo para 2015, e eu perdi muitas cadeiras, e muitas das cadeiras que eu fiz já não existem mais no currículo de 2016. Então, já mudou tudo de novo, e é um curso que está mudando muito, e na minha opinião não está mudando para melhor, pelo menos não na minha instituição. Tem muita cadeira muito importante que está sendo reduzida e que a gente já tinha pouco, está sendo menos ainda. Então, cuide bem a faculdade que vocês vão escolher para ver se ela tem realmente o foco que vocês querem. Na minha faculdade, o design veio da arquitetura, então ele tem um foco mais técnico, mais desenho, mais material físico. E não é tanto o que eu quero. Para mim, pelo menos não é a parte do design que eu gosto. Eu não suporto design material, design para impressão, tem que fechar arquivo mudar escala de cor, fazer pantone, toda essa mão. Eu não gosto, não é pra mim. Eu gosto de digital, de fazer site, de, fazer, de ser social media, de produzir conteúdo online. É isso que eu gosto, sabe? Editar vídeo. E é a minha área, é o meu, meu campo do design favorito. É realmente comunicação digital, que é o campo que eu quero me especializar. E eu sei que na URGS, na Federal, o design original da engenharia, então tem muito cálculo. Então, sempre tem essas diferenças, as origens. Deem uma pesquisada antes de entrar na faculdade para ver se é realmente um campo que vocês gostam, para não ter nenhuma surpresa. E não achem que fazer um curso é o fim da vida. Vocês podem trocar depois, vocês podem escolher uma especialização diferente, fazer algumas cadeiras de outros cursos. Todas as faculdades têm essa opção. Então... Espero que vocês escolham bem a minha parte de avisar vocês como é que é eu fiz. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu volto a responder. Não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!